Seja muito bem-vindo ao combo assessoria robô Forex Trader, você tá cansado de drawdown alto, tá cansado de perder dinheiro, tem um dinheiro para você rentabilizar, para você fazer trabalhar para você e você não consegue achar um robô de operações que você consiga realmente confiar, então eu quero mostrar para vocês aqui hoje o nosso combo assessoria robô Forex Trader, são algumas estratégias, tá pessoal? Seja muito bem-vindo, eu quero iniciar aqui, temos aqui a nossa VPS com todos os nossos clientes, a maioria. Os nossos clientes estão aqui. Não sei se você já consegue ver aqui abaixo. Eu quero iniciar falando sobre duas estratégias. Então, você está cansado de drawdown alto? Chegou o Delta Force 2.0. Pessoal, é isso mesmo? Tá, Delta Force 2.0. Como que ele trabalha? Ele trabalha aqui com o preço médio, trabalhando dentro de uns parâmetros super, super importantes. Tá, mantendo o drawdown baixo e trazendo os seus lucros, batendo em cima para compra e batendo embaixo para venda. Vou dar um zoom aqui tá vou mudar a vela aqui também então ele vai estar tá batendo em cima batendo embaixo esse é o Delta Force 2.0 tá para o vídeo não ficar longo vou só resumir nós temos aqui outro cliente também rodando drawdown baixíssimo trazendo os lucros Ok conta real conta real muita gente fica em dúvida se é conta real realmente é conta real e o Delta Force 1.0 trabalhando aqui Delta Force 2.0 são dois robôs, um auxiliar para trabalhar com trading stop. Passou pela ordem é, e ele arrasta o lucro e traz então o lucro para você. Nessa estratégia aqui, nós trabalhamos com só o USD como um par de moedas dentro do Forex, podendo trabalhar com criptomoeda dentro do Forex também. Nele você vai ter então a estratégia da seguinte forma: né? o PIP desse par de moedas é extremamente baixo, extremamente baixo. Por isso que nós conseguimos manter um drawdown baixo esse cliente aqui em particular Marcos já está indo para o quinto mês começou com 500 reais já está com 845 sem quebrar nenhuma vez sem quebrar nenhuma vez nessa estratégia o drawdown fica um pouquinho a coisa mais alta só que ele aguenta e vai longe vai longe por causa de alguns detalhes aqui pegou a ordem arrastou trouxe o lucro pegou a ordem arrastou trouxe o lucro e não trabalha com Martingale Ok essa estratégia 1.0 Delta Force 1.0 então avançando um pouquinho mais eu quero falar para vocês o seguinte temos o nosso grupo Vip RobôForex, Forex, ok? Onde temos todos os nossos clientes aqui. Depois eu vou estar tá mostrando para vocês o que, que eles estão dizendo. É, como eles estão vendo aí o nosso trabalho aqui dentro. Né, do Combo Assessor e Forex Trader. Esse aqui sou eu. E eu quero mostrar para você como funciona. Você então é está fazendo o seu cadastro aqui na corretora Xness, Fantástica corretora. Já estou com ela há dois anos. Já tenho aqui. Vou puxar para você. Já tem aqui histórico de muitos e muitos saques aqui retirados via Pix. Então é operou. Operou viu os lucros refletidos então aqui na corretora Ok e você vai estar tá podendo tirar ver aí todos os seus lucros. posso puxar aqui bem bem bem bem lá atrás tá já há dois anos que eu estou com essa corretora fantástica são vários e vários saques aí data pré-definida então são vários e vários saques ok direto para minha conta bancária e você vai poder ter também porque aqui na corretora né? você pode sacar todos os dias. Tá? de segunda a segunda, feriado, final de semana, domingo, não importa, aqui você pode estar sacando, então é importante é, fazer o seu cadastro nesta corretora, nós temos dentro do Combo todo passo a passo, Eu vou estar tá mostrando para vocês como funciona o Combo, ok? Então é essa plataforma que nós trabalhamos, corretora Exynos há mais de 13 anos no mercado, tá? você pode estar tá sacando, por exemplo, seus lucros aqui, retirou, clicou, retirou, para retirar Ok via Pix, eu posso estar tá fazendo via Pix aqui colocando tá, o valor que eu quero tá, a continuar e aí né o valor aqui o valor mínimo é 53 reais que é em torno aí de 10 dólares posso estar tá clicando sacando cai menos de cinco minutos na minha conta bancária então tudo amarradinho tudo certinho pessoal você tá cansado de pagar taxa de corretora que fica mandando para outra plataforma e cobra mais taxa e chega no seu no seu banco aquela merrequinha aquela coisinha mínima não chega aqui você saca sem taxa de saque chega redondo dentro da sua da sua conta bancária próxima coisa que eu quero falar para vocês é muito importante o robô será também instalado no seu celular tá bom então ó, temos aqui ó ah, temos aqui ah, uma prévia aqui para você ter uma noção tá é onde será instalado no seu celular você vai poder ver os ganhos as operações o gráfico os lucros do dia você vai poder estar vendo então dentro do seu vou estar te ensinando como logar aqui dentro do mt4 para celular o aplicativo é bem simples abriu conta de negociação aqui na corretora pegou os dados Logou no celular e depois logou também no computador, ou somente temos uma opção para quem só tem celular e você vai poder estar tá vendo somente pelo celular o seu robô operando. Ok, Mizel, mas com tudo isso, como você reuniu todas essas informações? Pessoal, a gente viu a necessidade de a, fazer um combo de assessoria, porque nós não estamos interessados em simplesmente vender arquivo, jogar no teu colo um arquivo e a virar as costas e pronto. Não, nós criamos um combo de assessoria que eu vou estar mostrando para você agora. Onde você vai entrar, nós pegamos você pela mão e passo a passo, tá? Passo a passo, desde a, a criação da sua conta na corretora até os seus primeiros lucros. Então tá tudo embutido aqui dentro dos combos, ok? Então eu vou falar para você o benefício de cada combo. É muito simples. Como você assessor Forex Trader 2022, no combo 1, por exemplo, você vai ter ele completo, tá? Com o sem PC, vou mostrar o porquê disso. O valor dele hoje está saindo por 870 em 12 vezes ou 800 à vista. Você tem direito a todos os robôs básicos, estratégias e atualizações. Sete robôs. Três robôs principais, um robô de trailing stop, três robôs bônus, vitalício, tá pessoal? Bem lembrado, isso que é vitalício, um gerenciador vitalício, tudo que isso será enviado para você também. Porém, nós nos responsabilizamos pela instalação, configuração, isso tudo feito ou remotamente ou direto na nossa VPS. Isso nós vamos explicar. Dois meses de suporte e VPS gratuito, acesso a mini aulas, treinamentos. Tá, isso eu vou estar sempre enviando no grupo VIP, que nós temos lá, como eu falei para você. Necessário mínimo 3 mil na corretora para garantir sua VPS gratuita na corretora, ok? Então se você quer uma VPS gratuita, que é um servidor na nuvem onde se instala, tá? Para a gente, para você poder estar tá pegando então a VPS gratuita para o robô, ok? É, isso eu posso estar explicando para você mais, mais adiante, quando você vier falar comigo via WhatsApp, tá? Para valores menores de 3 mil low car VPS acontece diretamente conosco. Combo 2, já mais enxuto, no combo 1 um, só relembrando, a estratégia aqui é o Delta Force 2.0, OK, pessoal? Aquela primeira estratégia que eu mostrei para vocês aqui, é a primeira estratégia, a Delta Force 2.0 está disponível aqui no primeiro combo, OK? No segundo combo, nós temos aqui valor 670 em 12 vezes no crédito ou 600 à vista. Tem direito a três robôs, setup principal Delta Force 1.0, tá? Aqui é o 1.0 três robôs robôs principal né robô de trading stop robô bônus brinde a tá? instalação completa e treinamento sobre configuração ao vivo um mês de suporte e dps gratuito ok o necessário mínimo para rodar o 1.0 é de R$ reais ok muito importante nós operamos em reais dá uma olhadinha aqui drl operações em reais ok é isso facilita por vários fatores combo três econômico não precisa ter pc R$ 450 reais à vista esse combo, tem direito a um robô principal, um de estratégia, setup Delta Force 1.0, um robô mais Trading Stop Vitalício setup Delta Force 1.0 mensalidade R$ reais para instalação, VPS suporte incluso tá bom? Já inicia pagando esse, essa mensalidade e o valor mínimo na corretora é o 500, esse tem saído muito para pessoas que não têm computador só tem celular, ok? Combo 1 e 2, de desejando continuar recebendo suporte após um ou Dois meses gratuitos terá uma taxa de 30 reais para ativar 30 dias de suporte opcional. Se estiver locando nossa VPS, os 50 reais já irão cobrir o suporte VPS juntos, ok? É pessoal, clicando aqui abaixo, tem um botão aqui abaixo, você vai ver aqui onde você vai ter acesso aos descontos. Desconto de 30% somente hoje, até 23 horas. E 54 minutos. Não perca essa oportunidade. Combo 1 ele sai de 870 por 609. Tá bom, com 30%. Combo 2 de 650 por 455. Ok, e o combo 3 com 10% de desconto de 450 por 405 Ok pessoal então esse foi o com assessoria robô Forex Trader eu espero vocês quero falar um pouquinho sobre o que os nossos clientes estão dizendo ao nosso respeito tá o que eles estão falando eu vou mencionar aqui para você Ok a ah, muito bem aqui é o nosso grupo Vip que você pode ver tá muito obrigado cortei. super satisfeito com o trabalho do Misael a ah, Bora lá Deus abençoe não é gasto galera é sim investimento Ok aqui o Cláudio, muito bom, estou satisfeito, show de bola conheço o Mizel há alguns anos e devido à confiança que sempre me passou adquirir o robô há uma semana estou acompanhando o suporte do Misel é incrível e estou encantado com o trabalho do robô, isso apenas com uma semana, bora, tarde boa tarde, eu já havia falado com o Mizell há um tempo atrás porém na ocasião não tive condições mas no final do mês passado eu consegui o combo, pois estou muito satisfeito o Mizell é um suporte comum dá um suporte como ninguém e Deus abençoe sempre e nos abençoe também ah, boa tarde, tarde, boa tarde a todos fiz um investimento estou já me preparando para fazer mais alguns aportes top esse mercado todos por credibilidade confiança é isso que me passa para nós temos aqui vários e vários depoimentos tá depoimentos que a ah, pessoas estão falando ao nosso respeito Ok mais um depoimento aqui para vocês do André é muito top mesmo o B, até hoje não vi nada que entregue com consistência e segurança esses resultados. Ótimo esse combo do robô e essa configuração testada juntamente com sua experiência e acompanhamento dos clientes. Miseu, você é fera demais, seu robô, suas análises 24 horas funcionando. Seja bem-vindo, Wesley. Foi a minha de melhor decisão esse ano. Aos poucos estou migrando todos os meus outros investimentos, cripto e bolsa para o combo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 Então, como eu falei para vocês, abaixo, logo abaixo, vai ter um botão verde onde você vai clicar e tirar qualquer dúvida que ainda restou. Falando, Isael, eu já escolhi o meu combo, eu quero o combo 1, um, 2 ou 3 e a gente já fecha ali na hora, ok? Fica no seu aguardo, não espere mais, é, você pode ficar aí pensando o que fazer, o que não fazer, será que faço, será que não faço, né? eu tenho medo isso. Nós estamos aqui para te dar todo o suporte, toda a ajuda aqui no Combo Acessoria robô Forex Trader. Lembra que não é só venda de arquivo, e sim pegar você pela mão passo a passo e te dar essas experiências que os nossos clientes têm tido. Aguardo você lá do outro lado. Até mais!